E aí pessoal? Aqui é o Paloma Eu estou jogando nas ranqueadas. Eu estou enfrentando o Ken. O quem já começa dando esse golpe? o Dando um sozinho. Quase que ficou tonta ali. Deveria ter aproveitado. Porque ele é muito rápido, quem, quem vai vencer a gente não sabe. <risos> Puxa, olha, tá demais. Ken. Meu, ele vai ficar aqui. Eu que coloco você no canto. Aí não, né, amigo? Não! O zoninho é bonito ali, viu? Gente, só falta um risco Ele tá esperando pra vir com tudo Vá! Tô bem esperta aqui Morre! Opa, meu! Pesado na cabeça <risos> Round Da Meu, ele tá muito rápido. Gente, tô tô... outro chute desse. Calma, amigo. Eita! Bonito, viu? Bonito o combo. Tá bom, né? <risos> Para! Eu tô morrendo. Só falta o risco pra eu morrer. Meu, o Ken é super rápido. Forte. E quando a gente vê que vai perder, é que... Dá um desespero. <risos> Olha, farofano. Não dá nem pra chegar perto. É muita atenção. Vai, pula aí. Agarrando um o luxo. Olha, até tirou ali, meu. Eu vou perder é assim, não! Que poxa, perdi minhas onze vitórias! Round que triste! <risos> Esse que tá, do... tá doido! Tem que ir pra cima também! Bom, difícil de fazer as coisas, ele quer me deixar aqui no canto para bater. Ele tem que sair daqui, morre de espaca mesmo. <risos> Pronto, já fez. Ó, oh, o cara tá esperto defendendo tudo certo. Fala. lá. Toma. Não, ele deu erro, gente. Pode isso. Mostra um pouco. Vai dar o um golpe para pegar, ainda é. Sai daqui. Deixa eu jogar também. Não é só você que quer jogar, não. Pilão ali no vácuo. Meu cara não para. Ó pra isso. Tentar fazer alguma coisa aqui. Ladrão. Pum. Enganou de vez. Ganha aí. <risos> Eu preciso agora ficar esperto. Toda vez que a gente fica certa, né? Não tem jeito. Mas é que é o final. Esse cara tá elétrico. Vai, Vadia, Fica quieta. Preciso ir pra cima mesmo. Tô muito quietinha aqui, tomando. Opa, agora você vai morrer. Ah, tô três pilão na cara. <risos> Vai ficar de peixe. Round. Fight. Adol. Adol. Adol. Adol. Adol. Adol. Nossa, ele bate, viu? Ele não tá deixando. É, não tô encontrando oportunidade aqui. E ele defende. Ele tá bem. Nossa. Toma. Ah! Yeah. <risos> Tem que curtir. Senão já era. O cara vem que nem um doido, é porque ele tá jogando bem. Ele tá esperto agora que tá perdendo. Nossa, que combo viu! Tá coitado do Zangue. calma, amigo. Eu vou te salvar. Tomar cuidado. Um que não pegou. Mas também fica andando toda hora. E eu coloco ele pra lá, ele sai. Vai, só falta um pouquinho. Ui! Não! Eu não acredito! Meu, agora é decisivo Tá o final e eu preciso ganhar Esse cara que tá doidinho Fica aí Ele me agarra, ele é muito rápido O jeito é deixar ele aqui nesse canto Eita, e saiu do meu quilão ali, meu? Ah, oh. isso mesmo! Vai, tudo! <risos> Tomara! Você não foi! Falta só o um risquinho. Tem? Olha! Poxa vida! Ele tá atento. Ai, Obrigado. Toma na cara! win. E é isso aí, pessoal! Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal, é, compartilhar com os amigos, deixar seu like e comentar. Até a próxima, tchau!